Campos Milópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro tem a honra de dar início à 18ª Semana de Tecnologia e ao 16º Encontro Escola Comunidade. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa de honra desta cerimônia de abertura representando o magnífico reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professor Luiz Edmundo Barca de Aguiar. Boa tarde a todos e a todas. Comecei a minha vida dentro dessa inscrição e vejo aqui alguns colegas que começaram conosco naquela época não fossem algumas pessoas que passaram por aqui no passado, nós não, é, não estaríamos aqui hoje. Essa escola resistiu é, muito bravamente a todas as tentativas que aconteceram de praticamente acabar com essa escola. Nós fomos colocados dentro de um corredor, então, da Escola Técnica Federal Celso Cobre da Fonseca, e nós ocuparíamos aquele corredor por algum tempo, provisoriamente. Esse provisório durou 40 anos, né, Tive o orgulho de poder depois dirigir essa instituição é, com toda essa carga, com toda essa essa lembrança, com toda essa responsabilidade, da continuidade aquele é, aquele sonho. Enfim, eu quero é, parabenizar é, todos aqueles que organizaram essa 18ª semana da tecnologia, colocando continuidade àquilo que todos aqueles que foram aqui passaram souberam dar né, do melhor de si, para que a maioria de vocês, ou se não todos vocês, pudesse estar estudando aqui hoje. Obrigado. Bom, gente, boa noite. O campus está completando 18 anos. E a Sematec também está completando 18 anos. Então, a Sematec ela tem essa ligação muito é, é, é, próxima ao campus. E a Sematec, ao longo desses 18 anos, ela foi também se transformando junto com o campus. Nós crescemos, diversificamos, Passamos a oferecer graduação, pós-graduação, e a Sematec ela teve que se adaptar a essa realidade. A Sematec ela não pôde ficar uma semana estática e fazendo ao longo desses anos exatamente as mesmas atividades. Então a Sematec, assim como o Campus, ela teve aquele momento em que ela teve que parar, se repensar com o que, que a Sematec vai ser. E aí, vista essa ligação né, que existe entre a Sematec e o Campus, ambos completando 18 anos nós resolvemos a, a aproveitar essa oportunidade, nessa solenidade de abertura da Sematec, normalmente uma palestra a respeito do tema da Sematec, nós resolvemos mudar um pouquinho e fazer então uma solenidade de comemoração do aniversário do campus e da própria Sematec também. né? E eu quero muito que vocês saiam daqui hoje sabendo que vocês fazem parte e sempre farão parte do que aqui se faz. Não esqueçam disso, tá? Eu quero que hoje todos saiam daqui se sentindo homenageados, tá? Por nos ajudarem a construir esse Instituto Federal, tá? Então, boa noite e aproveitem, por favor, essa semana, tá? Boa noite a todos e todas. É um pouco complicado falar depois de Edmundo e da Sheila, porque... É, assim, a extensão ela é um momento que, que, a, que o campus, que a instituição fala com, com a comunidade, né, apresenta tudo que é desenvolvido no ensino, tudo que é feito, produzido na pesquisa e mostra em um, uma semana para a comunidade, para os pais, para os professores. Mais do que isso, você ter participado desse momento e aí você começar a observar figuras lendárias e históricas é, é, na minha vida, na minha vida e na vida da instituição, como o professor Manuel Virgílio, tantas pessoas que, que, que contribuíram com a minha formação e, e no que eu sou hoje como profissional e, e tudo, então é, mexe de verdade comigo participar da abertura dessa semana. Muito obrigado por me permitirem é, é, estar nesse momento especial aqui nessa mesa e poder participar junto com tantas pessoas queridas desse, desse momento. Obrigado. Em 21 de março de 2012, o campus Nilópolis comemorou 18 anos. Assistiremos agora a um vídeo produzido pelos alunos do Curso Superior de Produção Cultural, monitores do núcleo de criação audiovisual, que conta um pouco da história do campus nesses 18 anos. Temos muito a fazer e novos desafios pela frente. Como já é tradição em nossa história, certamente venceremos com a participação de todos. A todos vocês, nosso muito obrigado por fazerem parte da história do campus. Aplausos